Oi, pra começar, Exu não é o, é o diabo. diabo. Eu sou Isabel. Eu sou Murilo. E começa agora... Mais um episódio da Vida de eu. Galera, cinco partes, isso mesmo E como nós não vamos ficar aqui fazendo uma intro pra cada vídeo Vocês vão ver essa mesma intro em todos os <risos> vídeos, tá? É, é só pra explicaçãozinha básica do que tá acontecendo Bom, o que a gente veio deixar claro pra não misturar nos vídeos é Orixá e Signo não tem nada a ver uma coisa com a outra Eles não são a mesma coisa, eles não têm nada a ver a ver, tá? Gente, a gente só está fazendo uma analogia de estereótipos de orixá para signo. Então, antes de começar a assistir todo o vídeo e já procurar seu signo, se inscreve no canal, por favor. Então, já deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e bora pro vídeo. Próximo signo, seguindo a ordem, Leão, que seria representado por Xangô. Okay, E eu a E regido eu a elemento eu a lado lá, eu a eu e orgulho. Oh. O herói pensa que sua força e valentia é o suficiente para vencer. Nada nunca é suficiente para Leão, justamente porque este busca o sentido de sua existência ao olhar Ele duramente em seus é olhos. Parece que tem o sutiã da Madonna por baixo. O <risos> um vestido que parecia uma concha foi ridículo uma... Possuem um senso de justiça diferenciado E por isso, muitas vezes, não são compreendidos Eu acho que tá na hora da gente fazer justiça Então, então. muito forte Não, Eu não consigo eu não consigo, isso é muito cilado Eu preciso né? bata, mas tipo assim, um tapa de verdade, cheio Eu não consigo Não, eu quero Não, eu eu não quero. de jeito nenhum Por favor Aqui no ciclo assim como o fogo em ambos os casos, quando uma uma um fogo entra né? em erupção, saiam de perto. Pois são e entusiasmo. Oi? Oi? Oi! O que você está vendo aí? jaca! Você não tá vendo que é maçã? Vocês estão vendo aqui a jaca, né? E o preço? É dois! Oi? Dois. dois! Ainda não, porque o pessoal não ouviu ainda não. Quem ouviu aí? Quanto é a maçã do amor? É dois! São extremamente vaidosos e leais. O lado A. São dominadoras e muito desconfiadas. Eu quero ser Severas uma e muito sagradas. Quero, quero ser uma família e eu não vou puxar o saco de ninguém para conseguir mais nada. Mas não trabalhar? Não, daí é da minha conta. Porque, aí, porque eu cuido Como da minha vida. É? Isso, Claro eu tomo, isso eu tomo conta da minha vida porque eu não tenho o que explicar se eu vou trabalhar ou não vou trabalhar. Daí é uma coisa pessoal minha. E eu vou. Tá brava? Não, querida, não tô brava. A questão é a seguinte: Não é, não, não é, tadinha. É uma questão é que, inclusive, com você. Dificilmente vão se interessar por assuntos banais. Já procurou alguma vez o hotel na internet? Muito obrigado a falar. No auge de sua expressão, se torna um incrível criador, de ânimo forte, vital e apaixonado. linda oh, que vigor e profundeza de espírito mas é um trabalho de um grande mestre como é natural. Oh, uma cobra <risos> e um leão que sabem ser traiçoeiros quando querem mas isso não significa que sejam sempre sabem com quem devem andar e sempre onde pisar próximo signo virgem seria representado Claro, por ele mesmo que vocês estavam pensando. O Xaguian. Oh dure, oh dure, o oh, irala é uma major Xaguian, é uma major sadia, é uma major safa. Cere, ere, man, cere, go, cere, ere, man, go, cole, cole, obá, cere, go, cole, cole, obá, cere, ma, go. É um signo regido por Mercúrio, o elemento é Terra, lado Oxagier pessoas extremamente comigo, críticas, principalmente com os meus. Já vi embaixo uma coisa horrível, mas aqui eu subi no inferno. Cara, Sim. já, já, já alguém fala. Você já assim? falou de tudo, você Não. faz nada? Osteubi, um cara bem formado. Você está certo então, parabéns, obrigado. Educado e autoritário. <risos> Dificilmente ah, se abre, pois tem medo de se entregar e de, de se machucar depois. Onde será que ele tá, velho? Onde será que ele <risos> tá? Fica em pé, fica em pé e coloca a mão pra trás. Fica em pé e coloca a mão pra trás, coloca a mão pra trás. Aí, de costa, de costa. Isso, de boa. De boa. De boa. <risos> Organização do perfeccionismo é, gente, observa o mundo com uma luta. Querem manter tudo funcionando de uma forma prática e sem complicar muito. Signo de terra que gosta do que é e concreto. É hoje que nós ralamos no concreto outra vez. Bitoneiro ok, cimento ok, brita tá ok, areia tá ok. Brota aqui na obra para você ver que o trem é sei. Em sua maioria são violentos e desconfiados. O lado Obá, de virgem. Você quer saber Geralmente entra uma compensação é para as frustrações sofridas e sucesso materiais. Mais eu, eu eu na pobreza conversa essa eu sou rica sou eu sou, sou a rainha. Onde a sua felicidade de ganho e o cuidado de não perder seus bens se tornam garantias de sucesso. Para o feminismo ativo, virgem representa a força da mulher de cuidar da sua origem. Independente, egoísta, sabe? Não admite o adultério. Não admite. E a gente tem que admitir. Vocês são machistas. Nada são. Olha, na minha opinião, o homem sempre foi descartável. E vai continuar sendo. A terra, sabendo que carrega essa força em si. Vou falar de novo. Mulher, é que eu nunca ficaria com um, um homem igual você, porque você é descansado, pra eu relaxar. Não sabe lidar muito bem quando as coisas saem do que estava escrito em seu script. Ótimos conselheiros.